Salve rapaziada, no primeiro sábado na Brase 2021 nós vamos falar sobre o nosso lançamento aqui, Smoker NB805. Se ficou curioso, vem comigo. Bom, e antes de mais nada, eu desejo a todos um excelente visto do ano aí, que tenhamos um ano fantástico. Vamos falar desse nosso assunto. Defumador aí, então nosso defumador é um defumador compacto. e os diferenciais dele. A gente tem duas aberturas, As portas são independentes, tanto a gaveta inferior quanto a superior. A gente partiu para o defumador hexagonal. Pela função da gente ter aí a possibilidade, né? Tanto da grelha superior quanto a grelha inferior. Né, elas tem o mesmo tamanho, Bom, elas podem mudar e podem inclusive, né, como a grelha também não tem, não tem lado, você pode mudar ela de cima para baixo, de esquerda para direita, sem problemas. Bom, aqui no nosso defumador então, mostrar só um pouquinho de detalhe, ó, nossa bandeja inferior. Então, ela tem esse detalhe aqui, que é uma chavezinha, abre e fecha. E da mesma forma a gente tem na parte do, do Firebox. Aqui, nosso Firebox, está com tela expansiva, para garantir o fluxo de fumaça, né? de, de, de calor, seja transmitido. E aqui o é nosso controle de, de fluxo de entrada e saída de área. E aqui então temos o nosso coletor de bebida. Embaixo aqui da chapa, ela tem uma chapa coletora, que vai mandar toda a gordura que cair tá no braseiro, é, que cair tá da, da carne ali do, do, do assado que a gente estiver fazendo, ela vai acabar caindo no coletor de gordura. Aí esse coletor a gente né, acaba descartando ou usando uma outra receita. A gente deixou um espaço aqui no lateral ainda, que é para a gente botar a lenha e deixar secando. Então na hora de a gente iniciar a defumação a gente já está com essa lenha numa temperatura legal e bem seca, né? Caso ela tenha um pouco de umidade ainda. Bom, e aqui ainda a gente tem o abridor de garrafa, né? Esse não pode faltar em nenhum kit, né? E aqui, claro, assertador de brasa, né? Adicional do nosso kit, de nossas parrilhas já. Então se precisar mexer a brasa, temos tudo equipamento para isso. Bom, aqui nós temos a nossa chaminé, então ela é presa por parafusos, tá? Então ela é faz o removível, caso tu ache necessário. E aqui a gente tem a nossa abertura de fluxo de fumaça, também é muito importante né, que é essencial na verdade para qualquer pit E aqui a gente tem o furo aqui ó, que é para passar a sonda para galera que usa uh, o termômetro digital né, espetado na carne aí para controlar a temperatura interna dos seus elementos. Bom, e ainda aqui a gente tem aqui a alça, essa alça aqui ela, ela esquenta mas não chega a queimar a mão. E aqui também, a alça aqui para abrir o pit também, ela não chega a uma temperatura de queimar a mão então pode tranquilamente trabalhar. Tem luva, claro que a gente indica trabalhar com a luva, porque essa bandeja né, as, as grelhas de dentro ali, ela tem uma temperatura elevada, então uh, é bom sempre ter uma luvinha para evitar qualquer acidente de trabalho. Bom rapaziada, e um diferencial que a gente tem ainda no kit né, é a utilização de plaquetas refratárias, então essas plaquetas elas são direcionadas uh, em cima aqui, aonde que a gente tem a Firebox, dessa forma a gente vai uh, inibir que o calor que é gerado na Firebox, ele ensina diretamente a nossa primeira grelha inferior aqui, né? Então dessa forma o tijolo ele vai esquentar também dando uma maior economia de energia tá? porque a hora que ele esquenta ele demora um tempo uh, razoável para esfriar, então isso dá um... um uma economia ali, né? do uso do carvão ou da própria lenha e outra coisa que a gente achou interessante esse pitch aqui, que é o pitch que a gente está usando no sábado na Brasa o pitch que a gente já está fazendo os testes. A gente botou duas ondas aqui, três na verdade, né? Essa aqui é a que vai em todos os pits e essa aqui a gente botou apenas no nosso, no nosso pitch aqui de teste. E a temperatura aqui, tanto do inferior quanto do superior, ela ficou muito estabilizada, ficou muito parecida. Vamos, gente, boa, estamos finalizando aqui ó, o nosso frango e dá uma olhada como está estabilizada a temperatura do nosso pitch. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui está em torno de quase 150 aí, né? Olha ali, bem parecido, bem parecido. Nossa, eu vou mostrar internamente aqui então como que ele funciona, então essa aqui é a nossa grade, tá? Dando um detalhe aqui com tela expandida, aqui nossa saída de fumaça e aqui a nossa chapa coletora, tá? Embaixo disso ele tem o as plaquetas refratárias, ali embaixo tem a plaqueta. Essa placa aqui vai ter só uma alteração, a gente vai botar alguns furos aqui para melhorar o fluxo de fumaça. Uh, ali o coletor de gordura e esse pit aqui é um pit reverse flow, porque a gente vai gerar o calor aqui, a fumaça ela vai fazer essa volta né, e passando aí, saindo o fluxo de fumaça, aí, dando uma maior estabilidade em no nosso equipamento. E rapaziada, Esse foi nosso primeiro sábado na Brássia 2021. A gente entrou agora no mundo do churrasco americano, ou como é conhecido, American Barbecue. A gente vai criar uma Lady Page no nosso boca, com todas as inscrições técnicas, todas as características uh, importantes para quem já está adquirindo, inclusive com o preço dele, está com um preço especial de lançamento, lançamento, então quem tiver interesse, entra na Lady Page, preenche o formulário que nossa equipe de vendedores vai entrar em contato com vocês. Tá? Previsão de entrega do primeiro lote é para início de fevereiro. Uh, e semana que vem a gente já tem alguma receitinha que a gente já começou a brincar aí no mundo do churrasco americano. É isso aí, rapaziada. Nos vemos semana que vem. Um sábado, na um abraço!